Em 1958, foi inventado um novo alimento que ajudaria a combater a fome que assolava o Japão. O seu criador planejava criar algo de sabor agradável, não perecível, de fácil preparo mas que ao mesmo tempo fosse barato. E assim nasceu o pacote de macarrão instantâneo, milhões de pessoas comem macarrão instantâneo todos os dias, movimentando uma indústria multibilionária criada por um empresário de 48 anos que pouco sabia sobre como fazer macarrão. Momofuku Ando nasceu em 1910. Perdeu os pais na infância e foi criado pelos avós, que tinham uma loja de tecido para kimonos, onde ele teve o primeiro contato com vendas. Tinha um espírito empreendedor e sempre buscava fazer algo novo que ninguém mais estivesse fazendo. Iniciou seus negócios no ramo têxtil, montando uma loja para venda de artigos de malha aos 22 anos, obtendo grande sucesso. Chegou a envolver-se em vários outros empreendimentos comerciais, incluindo a fabricação de carvão, fabricação de barracas, produção de sal e até mesmo a fundação de uma escola. Ando sempre estava atento às tendências do mercado e tinha muito talento para o comércio, observando a realidade ao seu redor e se engajando nos seus vários negócios com a firme convicção de que deveria buscar um trabalho que contribuísse para a vida das pessoas. Mas para entendermos como essa iguaria universitária juvenil foi parar nas plateleiras de praticamente todos os mercados da atualidade, cruzando diversas gerações. Temos que voltar ao Japão dos anos 40, no período pós segunda guerra mundial, no qual o povo japonês enfrentou uma fome generalizada e teve sua pior safra em décadas, em decorrência das sequelas desse longo período de destruição e carnificina. Os Estados Unidos estabeleceram ocupação no Japão pós guerra alegando manutenção da paz e implementação da democracia. E nesse contexto, criaram rígidas leis contra a venda de alimentos ao ar livre, para que não houvesse obstáculos ao sistema de distribuição de alimentos do governo. Aquela velha história de quebrar suas pernas e te dar uma muleta para dizer que é seu salvador. Mas, como sempre se repete em toda a história, proibição de trocas voluntárias não extingue demanda, Sempre gerando um mercado negro, e dessa vez não foi diferente. Surgiram centenas de vendedores clandestinos de comida. Estima-se que a classe operária conseguia mais da metade de seus legumes no mercado negro. Na época, graças a essa proibição e a perda dos campos de plantações das colônias japonesas libertas, o país dependia muito do trigo fornecido pelos Estados Unidos durante sua ocupação. As ruas estavam cheias de pessoas famintas e inúmeras sucumbiam, morrendo de desnutrição. Ando, ao testemunhar toda aquela desgraça, tornou-se agudamente ciente da importância do alimento na sociedade. Certo dia, ao passar por uma área do mercado negro perto da estação de Osaka, deparou-se com uma longa fila no frio em uma barraca clandestina improvisada, cada um no aguardo de uma tigela de ramen. Ramen e gyoza, ambos feitos com a farinha de trigo excedente, eram considerados alimento de muita substância, pois eram ricos em calorias e possuíam uma alta capacidade de saciar o estômago. A visão lembrou Ando de como os japoneses gostavam de macarrão e ao mesmo tempo percebeu que aquilo era um sinal de uma enorme demanda. Naquela época, o governo do Japão recomendava que as pessoas consumissem refeições preparadas com excedente de trigo americano. No entanto, essas refeições consistiam quase inteiramente de pão ou biscoitos. Ando sentia-se incomodado com o fato da farinha não estar mais sendo usada para produzir macarrão, que era muito mais comum e típico de sua cultura. Para ele, aquela mudança na dieta representava uma violação de suas tradições e herança cultural. Então, vislumbrou que a solução seria tornar o ramen mais acessível e fácil de preparar, o que poderia resolver o problema da fome no Japão e talvez encher seus bolsos de dinheiro. Em 1957, uma cooperativa de crédito onde Ando atuava como diretor faliu, o que o fez quebrar e perder todas as suas propriedades, exceto uma casa em Osaka. Porém, para ele, tudo o que havia perdido eram apenas propriedades, ainda mantinha toda a sua bagagem de vida, sabendo que a experiência do fracasso apenas o havia fortalecido. Então, relembrando a visão das filas das barracas clandestinas do mercado negro e o fato do macarrão ser muito comum entre o povo japonês, resolveu criar uma versão que pudesse ser rapidamente preparada e comida em casa, apenas com água quente. Num pequeno barraco que construiu no quintal de sua casa, começou a pesquisar e fazer seus experimentos, conduzindo o desenvolvimento ininterrupto durante um ano inteiro, sem tirar um único dia de descanso. Ando estabeleceu cinco objetivos em sua pesquisa obter um sabor agradável atingir um resultado não perecível para que pudesse ser armazenado nas cozinhas domésticas também deveria ser rápido e fácil de preparar barato além de seguro e higiênico e por ser um completo amador no preparo de macarrão Passava dia após dia preparando e descartando incontáveis amostras para testes. Por fim, chegou à fórmula ideal por meio da tentativa e erro. Apesar de conseguir atingir boa textura e sabor no preparo, seu principal obstáculo era tornar o macarrão pronto não perecível. Mas Ando teve um insight ao observar sua esposa fritando tempura. Ele percebeu que as bolhas no óleo quente nada mais eram do que a umidade sendo liberada pela cobertura de farinha em forma de vapor. Ali encontrou a resposta, a umidade do macarrão poderia ser extraída pelo óleo em alta temperatura. E assim nasceu o macarrão instantâneo, que após ser desidratado por fritura poderia ser reidratado com a água quente que é absorvida por minúsculas cavidades formadas pela saída das bolhas de vapor no óleo, devolvendo-lhe a maciez original. E em 25 de agosto de 1958, foi lançado o Chicken Ramen, o primeiro macarrão instantâneo do mundo. Um alimento pronto para comer em apenas 2 ou 3 minutos, após a adição de água quente. Era algo revolucionário para a época, sendo apelidado de ramen mágico. Quando o chicken ramen foi lançado, o preço era de 35 ienes por porção, enquanto o pacote de macarrão comum era apenas 6, causando relutância pelo comércio local ao estocar o produto, alegando que ele não venderia por seu preço ser alto. No entanto, o chicken ramen foi um sucesso, as pessoas consideravam saboroso e conveniente, e rapidamente os atacadistas foram inundados com pedidos. No final, o chicken ramen tornou-se um produto de tamanho sucesso que uma longa fila de caminhões atacadistas se formou em frente à fábrica para esperar que ele saísse da linha de produção. Numa época de crise, onde as mulheres passaram a atuar no mercado de trabalho para complementarem a renda familiar, o macarrão instantâneo de simples e rápido preparo, com apenas adição de água quente e facilmente armazenado por longos períodos de tempo, foi uma bênção para as donas de casa. Além disso, um ano antes, surgiam os primeiros supermercados do Japão e a introdução de um sistema de distribuição de estilo ocidental, completamente diferente e modernizado, possibilitou um alto volume de vendas de alimentos processados. Em complemento a tudo isso, foi naquela época que a televisão começou a adentrar no país. Embora naquela época o poder da TV como meio de comunicação de massa fosse desconhecido, Ando pensou à frente do seu tempo, passando a patrocinar e produzir comerciais. E graças a isso, o chicken ramen tornou-se amplamente conhecido a nível nacional e internacional. O miojo, propriamente dito como conhecemos aqui no Brasil, foi lançado mais tarde, em 1962, sendo uma versão na qual o tempero vinha num sachê separado do macarrão. Agora, expandindo seus negócios para fora do país, durante uma visita a compradores de uma rede de supermercados dos Estados Unidos, ele deparou-se com os gerentes do escritório dividindo um bloco de chicken ramen, colocando o macarrão em copos de papel, adicionando água quente e comendo ali mesmo, descartando os copos em seguida. A experiência deu a Ando a dica que levou ao desenvolvimento de um novo produto, macarrão em copo que poderia ser comido com garfo. O desenvolvimento começou com a criação da embalagem que deveria ser de tamanho e formatos adequados para segurar com uma das mãos. Após o desenvolvimento de vários protótipos, um copo feito a partir da espuma de poliestireno foi escolhido por ser leve e oferecer um bom isolamento térmico. Mas como nem tudo são flores, o Cup Nuddles custava 100 ienes por porção, enquanto que o Chicken ramen comum custava 25. Então os varejistas mais uma vez relutaram em estocar o produto. Consequentemente, Ando decidiu que a empresa abriria um novo canal de vendas direto ao consumidor preparou máquinas de vendas automáticas com água quente para que os clientes pudessem preparar e comer o Camp no próprio local. As máquinas atraíram muita atenção e 20 mil unidades foram instaladas em todo o país em um ano, dando atenção especial aos locais populares entre os jovens. Os eventos de vendas de amostra grátis do Camp atraíram atraíam multidões maiores do que o esperado e se tornaram tão populares que nos dias bons a empresa vendia cerca de 20 mil poções por evento. O Cup Noodles foi introduzido no mercado dos Estados Unidos em 1973, posteriormente se espalhando pelo resto do mundo, incluindo o Brasil. A empresa não exportava os sabores vendidos no Japão, mas desenvolvia receitas personalizadas com ingredientes e outros aspectos do produto que refletiam as preferências das pessoas de cada país. Como resultado, o Cup Noodles tornou-se um alimento global. Ando inventou um macarrão instantâneo influenciando a cultura alimentar ao redor do mundo inteiro com uma história de superação e persistência e através do egoísmo humano buscou com sua mente criativa melhorar de vida através de trocas voluntárias e graças à sua busca por dinheiro tornou-se um herói no combate à fome que assolava seu país espalhando comida barata pelo mundo inteiro sua brilhante e inspiradora trajetória Chegou ao fim em 2007, quando veio a falecer aos 96 anos de idade, deixando um legado de ideias criativas, tenacidade e perseverança.